Fala meu amigo, tudo bem com você? Se você chegou nesse vídeo é porque você está querendo saber mais sobre o Libidman Caps. É isso? Então fica ligado comigo, eu vou te mostrar o meu depoimento, né? Vou te falar o que está acontecendo comigo, né? Após o uso aí do do, do Libidman Caps é, durante um mês, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te falar a minha experiência com o Libidman Caps e vou te dar dois avisos muito importantes para você não jogar seu dinheiro fora, tá bom? Então eu vou te falar agora é, o que foi que aconteceu comigo né, depois de estar tá usando né, o Libdime Caps durante um mês. Então, é o seguinte: eu fiz a compra, né? Fui pesquisar, né? Certinho. Para quem não viu o meu vídeo, eu vou estar tá deixando aqui no card aqui em cima, né? Falando sobre a compra, né? Do meu do Caps pela primeira vez, né? O, o que estava acontecendo comigo. E hoje eu vou te falar, cara. O que, a, o, que, o que eu estou sentindo na verdade né, com o uso do livro caps cara, o meu tesão está aumentando de uma forma incrível eu não sentia isso né, porque é, não que eu não sentia né, tesão mas eu sentia na verdade, mas era pouco por conta do estresse do, do trabalho saía cedo para trabalhar chegava, ia direto para a faculdade sabe, chegava 11 horas da noite moído de cansado então é olhava para o lado assim para minha esposa não, não sentia vontade, né? tinha né, o tesão lógico, né, mas não era aquela coisa louca, desesperadora, então é, com o uso do libido Caps, né? Que, na verdade ele é um, uma caixa de cápsulas, Vem né, 60 cápsulas, né, e eu tô usando ele tomando duas cápsulas por dia, né, eu tomo uma antes do almoço, 10 né, minutinhos antes, e outra no jantar, 10 né, minu minutos antes do jantar também, como fala no, no site. Então, cara, é, eu tomando isso, cara, tá me dando um tesão grande, sabe? As minhas ereções estão mais fortes, sabe? Meu pau tá duro, mano, duro, duro, duro. Que nunca ficou assim, cara, nunca tinha ficado assim, sabe? E além disso, o meu, o meu apetite sexual aumentou muito, sabe? É, então, tô controlando mais, sabe? Aquela vontade que eu tinha de gozar logo. A minha ejaculação precoce, né? Tá melhorando muito, cara, muito mesmo antes eu durava 10, 15 minutos e já queria dormir, agora cara, 25, meia hora aí tranquilo, sabe então assim, pra você que tá passando por essa situação, cara, o Libid Mincaps vai te ajudar muito, mas muito, muito mesmo, tá e olha que eu só tô usando um mês né? o Fabricante fala que você tem que usar aí durante cinco meses, né, então aí eu fiz a minha compra aí dos cinco potinhos, né como cada um tem 60 cápsulas, duas por dia vai dar um potinho por mês né, então, é cara, está me ajudando muito. Tá? Então, os dois avisos que eu tinha para te dar é o seguinte, é, depois de eu pesquisar muito né, sobre o de caps, ele, ele na verdade não é uma coisa que vai te acontecer do dia para a noite, tá? você vai ter que tomar realmente né, é, todos os dias né, as duas cápsulas, e como esse é um tratamento, você vai ter que fazer ele certinho, tá? Não é do dia para noite que você vai ter o um aumento aí do, do, seu, do seu pênis, né? O meu ainda não não, tá, não aconteceu ainda, né? Tô medindo todo dia certinho para ver se vai acontecer. E por enquanto só essa, as coisas que estão melhorando, tá? Então como é uma coisa gradativa, você tem que tomar certo, tá? Faz o tratamento certinho para poder ter resultado. O segundo aviso é o seguinte: quando eu estava pesquisando para comprar, né? Eu vi esse esse produto, né? O libido em Mercado Livre, em OLX, né, em grupo de Facebook que o pessoal tava postando, é, só que não era original, né? Vi vários comentários lá falando, ah, não chegou na minha casa, isso é mentira, é, veio o um produto errado, veio, sei lá, veio com uma coloração meio de estranha, diferente, né? A caixinha o comprimido que para você que não sabe é azul, né? Veio preto para pessoa, sei lá, foi uma coisa assim. Então gente, compra pelo site oficial, tá? Isso mexe com a sua saúde, né? Tem uma coisa é, para você realmente né, tratar aí da, do seu problema. Então compra pelo site oficial. Eu vou estar tá deixando aqui no primeiro link da descrição tá bom? Do, do site oficial por onde eu comprei. Então faz o um uso, você vai ver que você vai gostar. Tá bom? Então qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários tá bom? Eu vou estar tá deixando o meu WhatsApp também para você que tiver dúvida né, sobre o, como, como que ele está agindo comigo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo tá? se te ajudou Deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E eu vou estar trazendo mais vídeos aí sobre a minha experiência. Sobre o como lead, o Libidman Caps. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. E um abraço.